Olá, meus senhores, tudo bom com vocês? hoje estou aqui com mais um vídeo. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações... Eita, ProLoyer! tanto de bicho. Ativando o sininho de notificações para receber todos os vídeos, deixando o like, né? Como já disse no começo, e compartilhando você maravilhoso assim, né? De terror, domingo de terror, mais um episódio. Gente, gente, tudo mais. Então vamos entrar aqui e já voltamos. Então, meus nós, ursinhos, assim, voltamos e estamos aqui na festa da nossa amiga Isabela, né? Isabelita! Bora, bora! Cadê a comida? Comida, comida, comida, comida... Uh, Vamos a primeira de pessoa, de que é melhor. Comida! Oh. Eu vou... Eu vou... Eu nossa, eu vou... eu isso aqui não é da América do Norte! Olha, as cores, as cores. Vai. Chu chu chu ta, torota ta ta ta. Chu balcão da cozinha. É, Cadê ele? Eu tenho todo mundo Ai, tô, eu ai, ai, ai. Para para Ai, um ai aqui, aqui, aqui. aqui. É. Ai, deixa eu é cair minha que... coluna, pelo amor de Deus. Ai, a gente tá escondido. Não se mexe. A dor mulher, volta! Olha eu, olha olha tu, Olha tu, tua, olha no começo! Vai dar um susto nela quando ela chegar, tá ligado, né? <risos> <risos> Uau, não pode Eita. eu não posso, é que eu, eu vou ficar aqui! Eita! Essa é a minha raça presa, pensei que todos esqueceram! Vai, eu uhum. vou ler da Amber a da Isabela Obrigada, Amber, Amber, Amber. Não me agradeça, eu não poderia ter feito isso Sem a ajuda de todos oh. Aproveitem a festa, pessoal uh -huh. eu, não eu não tô conseguindo Nossa, negociar Você que... é louco Ai, ah, é, minha cabeça Bora dançar Eu! Aqui estão presentes que escolhi para você. Não sei que somos. Não somos da mesma família. Calma! Você, ah, tá, tô... você não quer minha mãe nunca! Isabela! Você nunca me perguntou se eu queria uma nova mãe. Você nunca me perguntou sobre o meu sentimento. Eu não quero ouvir isso. EU TE ODEIO! Gente, casos de família hum, eu Nessa eu, eu ia embora pra casa, sabe? Eu roubava os, eu roubava os, os, os, os presentes, eu roubava as coisas fãs Eita! Como é que era o seu presente? que ela tinha meio que negociado Quebra a porta. porta! Ela se foi! Eu não posso! Ela está bem ali! Oxente! Oh, gente! Ela estava. Espere, nossa Isabela? Precisamos ir agora mesmo. Vocês duas têm, sérios, têm sérias explicações a fazer. ai ah, e por que vai levar a gente junto? Sei lá, a gente já deveria estar na nossa casa. Sim, olha pra o horário. Aí. Já deve ser uma meia-noite. É a festa do pijama, tá ligado? O cachorro abrir a porta pra gente estar tudo ok, né? Cachorro abridor de portas. Dunguim, dunguim, dunguim. Meu cachorro parece um caseiro. Dunguim, dunguim, dunguim, dunguim, dunguim. Tá travando, meu Deus. Tô esperando por jogadores. Uma... Uh! Mas tá bravo. Tem gente, tá gente aqui. Ai, meu pé, meu pé, meu. Ai, tá com sono. Não, Não podemos nos perder, precisamos montar um o acampamento. Um acampamento. Ajude-nos a encontrar madeira para, madeira para o fogo. O fogo, É, né? Eu queria as do cara. Ade. gente podem andar um pouco mais rápido, né? Peguei hum. uma? Puxei duas tá agora. Tem uma árvore caída. Caí. Tem outra. Ai, meu Deus, eu tenho que voltar. Ah, tá. É muito mais ah, quente é, assim. É muito mais quente assim. Agora, se nós nos perdermos, encontrar o caminho de volta para o acampamento. Ah! Ah! Cadu! É tu! Barulhada, tá como é que é tá baixo? Calma aí, deixa eu ver Nossa, <risos> meu Deus do eu dei ali só... Tô ficando... Agora que as tendas estão em cima Podem, podem explicar todos esses gritos? Eu algum fantasma A gente vai matar nos é todos? Nossa Provavelmente um o coelho de selvagem de é de fofo de ah, e inofensível. E como ele sabia que era um coelho? O que quer que fosse, Isabela está em perigo e precisamos encontrá-la rapidamente. Tá entendendo, ah, tá Gus? Eu, eu lembro-me que ela costumava gostar de vir aqui muitas vezes. Eu, a gente não conhece, Se eu conhecesse Isabel. melhor a minha filha, ela estaria no lago. Espere, rapazes. É. Onde está isso? Siga o caminho. Siga o caminho. Vamos atacar a e isso não era nenhum coelho. Sim, tenho um mau pressentimento sobre isso. Chegue, chegue ao lago mais rápido que puder. Como chegue assim? ao lago em tantos segundos. Aqui, aqui, aqui. aqui, que é lago? Lagoa Meu Deus. De nada, tudo certo Bora lá, né? Bora. Então, aqui Achar a roupa dessa moça aqui fofa Olha eles, tá lindo Cadê eles? Tem alguma coisa ali Eita Moleca da Isabela Quem vai questionar a boneca assustadora? Não chame essa minha filha. Essa não é a Isabela. Fique quieto. Eu sei. Eu sei que esta é a Isabela. Só sei disso. Ok. Talvez estejamos todos cansados. Nem de terminava correndo por aí. Concordo, talvez devêssemos descansar e tentar novamente amanhã quando estiver a luz do dia. Ó, oh, dublagem perfeita! Hum. Tudo bem, mas algumas pessoas terão que cuidar da boneca nesta tenda esta noite. Hã? Isabela, pode nos dar uma pista de como voltar as costas ao normal? Esse cara tá maluco agora. Parece bom! Não seja boba, não é a Isabela. Dorma na minha tenda para essa noite. Negocinho, peça em cabeça. Eu vou dormir aqui, tá, doido? Eu vou dormir com a Amber. A Amber. A Amber. Amber. E a madraça vai dormir sozinha. Sim. Três pontos. Ixi, menino! Ah! Onde foi? É, tá! Vai, Fê. O que aconteceu? Porque há tanto sangue! nem precisa fazer voz, né? Não tenho certeza, mas talvez se seguimos esse rastro de sangue, teríamos alguma resposta. Isso não, é o... não é hora para um pouco de sangue. Isabela se foi! Sim, também não consigo encontrar a Amber. Devemos seguir os rastros de sangue. Não! Precisamos voltar para a lagoa. Sangue ou lagoa? Eu vou seguir o sangue. Também. O sangue. que isso é sangue rapaz? É que rapaz aqui é ketchup? O que né? Uma casa. Eita, o que, que é essa casa? Eu vou saber. A ah, da é uma casa, da, casa da, da, da Isabela? Não, é uma é diferente. A casa Sim, mas da ela aqui é a caldia. vermelha. Eles eram assim. Sim, é diferente a casa. É da Isabel não. <risos> <risos> vocês se te apaixonaram por isso. Não <risos> apaixonar <risos> pelo Kelchi. Tá doido? Você. vocês deveriam ter visto os olhares em seus rostos. Eu não posso acreditar que você fez. Que vocês fizeram isso. Foi longe demais. <risos> Happy birthday é De que você escutou essa Acha que você não vai sair vivo de qualquer maneira. Quê? Quem vê esse? Que diabos é você? Esta... Esta casa deve, deve ser abandonada. Verdade, verdade. Ai, chega de perguntas. De onde ele veio no negócio? Quem é ela é, Engor Todo mundo morreu. Acu? Boa sorte, escapando meu burão. <risos> É? Que tipo de porão é esse? Menos falando mais como vem até tá até com uma musiquinha legal, né, pra gente? Ai meu Deus, ai meu Deus, tá pensando no tá música. Quem inventou isso? Sei lá, me dizer Quem foi que inventou isso? Meu Deus isso? do céu, teu negócio! Perdi viva, mas tudo meu Deus! Oxi, oxi, oxi, oxi! Ah, não. Meu Deus, cara! Não. Vou morrer! Eu vi! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Meu Deus, mano, eu morri! <risos> Espero que tenham gostado Se inscrevam se não forem inscritos ativem as notificações para receber os vídeos Deixem o um like e compartilhem esse vídeo Então tchau tchau meus ursinhos Tchau pessoal